A gente encontrou essa caneta aqui. Se vocês conheceram essa pessoa. Avisa para ele que essa caneta já virou slime. Ele não procure mais. Porque vai virar slime. Então a gente vai cortar aqui. Botar a tinta aqui. E a gente volta já. Então pessoal. A gente botou aqui a tinta. Aqui ó, não existe mais. Vou parar de procurar não existe mais. Agora vamos derramar a cola. Aqui. Vamos fazer slime de caneta azul. E a gente volta já. Bem, pessoal, olha só. Agora vamos botar um pouquinho de água boricada. Vai botar nosso pouco para não ficar muito duro. E já está pegando a espessura de slime. Então, pessoal, tá aqui o nosso slime de caneta azul. Bem fácil, bem rápido. Vou passar aqui para mesa. E avisa lá que a caneta azul virou slime. Então, tá aqui, pessoal, nosso slime. Ó. Bem bonzinho, bem bonitinho, fácil de brincar. Tá aqui o nosso slime de caneta azul. Então, a caneta azul virou slime. Não precisa mais procurar. Então, tchau e até a próxima.